Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a essa última parte do curso Projeto Fácil da Arquiteto. E nessa parte final, nós vamos trabalhar com o Twinmotion, né? Então, na primeira parte, o professor Alexandre explicou né, como fazer o seu projeto usando o AutoCAD, depois a modelagem em 3D no SketchUp, e agora nós vamos finalizar... A renderização, imagens e vídeos, né, usando o Twinmotion. Então vamos lá, como instalar o Twinmotion? Olha, a primeira coisa que vocês vão fazer e o link vai ficar embaixo da aula ou na descrição, tá? é acessar esse link aqui ó, unrealengine.com tá? e aqui barra Twinmotion, basta clicar você vai entrar aqui na nossa página oficial do Twinmotion. O que, que você precisa fazer em seguida? você vai precisar criar uma conta tá gratuita com login e senha Por quê? porque você ao criar essa conta você vai baixar um instalador e através desse instalador é que você vai fazer o download e instalar o Twinmotion. tá então olha só eu aqui tô com aqui tá, tá deslogado tá eu vou vir aqui em download vamos supor caso você ainda não tenha né um um usuário de login e senha, tá? Se você não tem, tá? Você vai vir aqui em sign up. Eu vou clicar aqui. Ele vai abrir aqui uma página para você colocar seus dados. Você pode já aproveitar o lo seu login do Facebook, do Google, tá? PlayStation, Xbox, se você tiver. E você já pode gerar esse usuário mais rapidamente, tá? Como eu já tenho, eu vou fazer aqui um login now. Tá, eu vou logar e ele vai fazer a verificação e pronto. Acho que estou aqui com o meu, né? Com, é, com, o meu, com o meu login aqui. Aí você vai vir aqui, ó, install launcher. Tá, ele vai baixar um arquivo e você vai fazer a instalação. Aqui eu já fiz, então eu vou aqui direto no open launcher. então, como eu, como eu disse para vocês, é um é um programinha. Tá? Olha só, é, um, tá? é só um, um organizador, vamos dizer assim, tá? E pronto, é aqui no organizador, você vai em Twinmotion, você vai escolher a versão, tá? E você vai instalar. No meu caso, eu já tinha a 2019, tá? E ele deixa eu usar aqui a 2020 ou a de, a de teste, tá? É, vai aparecer de acordo com, com o que você já tem pré-instalado. Se você nunca instalou Twinmotion, você vai na versão é a 2020 que ele vai mostrar para você oferecer e você faz a instalação tá feito a instalação nesse meu caso aqui eu já fiz a instalação né e eu vou aqui abrir o Twinmotion, tá e vou vir aqui para o Twinmotion que já está mostrando a cena do curso tá então o que, que nós vamos fazer nós vamos aqui na, nas próximas aulas importar do zero né então eu vou aqui explicar para vocês como a gente faz a importação do arquivo que foi criado lá com o professor Alexandre, tá? No SketchUp, né? E a partir daí nós vamos começar a trabalhar, tá? Algumas coisas interessantes aqui é que a gente tem aqui a parte de da qualidade do nosso nosso render aqui, então já vai aí uma dica, né? A qualidade ela ela é pré-definida de acordo com a potência da sua placa de vídeo, do seu computador em si. Mas não significa que quando você vai renderizar, que a sua imagem vai ficar assim, tá? Então aqui no guia de preferências, ó, se eu vim aqui na qualidade ultra, tá? É mais ou menos assim que a gente vai ter a nossa, a nossa imagem final renderizada. E aqui a gente vai ensinar a criar todas as imagens, as câmeras, tá? Nós vamos ensinar também aqui a criar os vídeos, tá? Olha só. Nós vamos ensinar a criar né, como fazer esses passeios é, com os carros, nas ruas, com as pessoas, como criar toda essa parte de vegetação, tá? E além disso, depois eu vou dar uma aula final no Filmora, que é um programa para fazer edições de vídeos, muito simples e intuitiva para deixar o vídeo ainda, né, o vídeo que você vai exportar do seu Twinmotion é, bem bacaninha, com vinheta, com música de fundo, tá? Então, essa, esse módulo de TuiMotion vai ser um módulo bem, bem completo, bem bacana, tá? Esse aqui é o nosso arquivo do curso. Propositadamente, eu vou deixar ele aqui é, sem nada dentro, né? para que depois vocês possam estar fazendo a decoração ou o projeto de interiores dentro, tá? E eu vou mostrar outras cenas aqui, olha só, que, que eu fiz aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aí do, do potencial do Twinmotion, essa, ideia, essa, essa cena que está carregando aqui é uma cena que tem mais vegetação, tá? É uma cena mais aberta. Olha lá, eu abri ela aqui, eu vou vir aqui em preferências, vou deixar aqui em médio, tá? Mas só para vocês observarem, olha só. Tá? Aqui tá na qualidade média, né? Eu vou puxar aqui para vocês terem uma ideia, né? De como que foi feita essa, essa cena. Então olha só, tá? É uma, é, uma, é uma estrada, né? E nessa estrada aqui também eu gerei vídeos. Tá vendo? E a gente pode no Twinmotion é, mudar o tempo, mudar a estação do ano, mudar a tamanho de árvores, tá? É, enfim, criar cenas noturnas, cenas diurnas, de amanhecer, de anoitecer. Lembrando que aqui está com a qualidade baixa, né? Quando você gera um, o vídeo, né? A qualidade fica, fica maravilhosa, né? Aqui eu fiz um teste com bem escuro, com neve, tá vendo só? Depois já vai, a neve vai saindo, o, o asfalto vai secando, enfim, tá? É isso. É, vamos lá, tá? A próxima aula eu vou pegar o nosso arquivo, o nosso arquivo de. SketchUp da aula do curso E nós vamos começar A trabalhar então tá? Nessa Nessa cena aqui Que eu deixei aberto para vocês anteriormente tá? Então a primeira coisa Salvem Instalem o Twinmotion Usem o instalador da Epic né? Para você selecionar O Twinmotion fazer a instalação E a inicialização dele Ok? É isso então. Até a próxima aula. Fui.